A gente vai ter que voltar. Tá. O jogo. Que? Que? Que? Que? Onde é que tá cagando? Tô cagando. Tô cagando. Eu tô cagando. Você sai daqui. Sai. Sai. Sai. Sai. Ah, eu tô calmo. Nossa, <risos> não fez. Nossa. E aí, rapaziada, de gente! estamos de volta com mais um episódio aqui de Outlast. O que é que aconteceu? É o rapaziada? Você viu, né? Não vi. Mano, o Pascoal, na captura, uh -huh. tem altos locks com serrotes voadores e outros tipos de peixeiras do local. O que, que acontece, rapaziada? Vou cair de bico, o Cavaleiro tá louco pra jogar esse negócio. Uau! Beleza, rapaziada. Luz no fim do túnel. Luz no fim do túnel. O que, que acontece? Eu vou... Eu vou te correndo. Peraí. Peraí. O que? Você vai tomar no caneco. Né? Como assim? Tã, tã, tã. Tá com o O jogo? Ah! Peraí, tio. You can't como assim, Tantantã? Tan. Oh, meu Deus. Vai, tá, começou agora, ah, ah. o <risos> Rapaz, eu tenho que... Sobe, <risos> subi a parede. Sai daí. Oh, meu Deus. Deixei de já que eu... Oh, meu Deus do céu. Oh. Rapaziada. Ah. Pera aí, onde é que é o local Bento? <risos> Rapaziada, o cabineiro tem que usar a câmera porque. Olha a... aqui! O ah, ah, eu entro! Ah, eu ah já eu tô dentro! Ah, maldição! Fecha esses aí! seus locks! Rapaziada, você é Rapazes, fora, hein? fica ligado, o cabineiro. O quê? O Você Christ's não é aquele cara, Como é? Testemunha uh, um muito assim, you must be Mas esse cara é Loki. hein, huh? hmm? uh, aperitivo oh, com martini? Peraí, oh, pera um bate-papo, cara oh, eu. Vou cadeco, car, é melhor do que o a Ok, aqui vamos dentro a Loki colocou na cadeirinha de rodas para tomar um martini com aperitivos. Peraí tio, peraí, peraí Onde é que ficou minha câmera tio? Oh meu Deus do céu, eu tenho que filmar as paradas aí tio, tem moral? Beleza oh, você, a saída já tá ali Dá uma volta? Beleza. Beleza Beleza, vou dar uma volta Não? Não é? Peraí, Zock. Oh, don't I like that? Ok right oh, Peraí, tio. Oh meu Deus, eu queria dar a volta. Você mm -hmm. mm -hmm. é obstinado, eu gosto disso então por aqui. Rapaziada, o negócio tem seu chocarache de arame no braço, tio. Oh, cara Loki, hein? Rapaz, vamos, vamos achar o um ponto fraco. A simplesmente mortíferas. Sim. Cotovelo profissional pra UFC. Ah. Com ombros com almofadas do amor. Peraí, tio, peraí, peraí. O que que tá rolando sangue aqui. Beleza. Ó, oh, tem umas pegadas ali naquela porta, hein. Me mate, pera aí. Como é que foi é o negócio? Oh. tem um loucão ali, hein, ó. O tiozinho, assim, calma aí. Ó. Oh. Rapaz, o cara arranca com a língua do é cara, bem, cara, cara, tio. Oh, é verdade, ele é, é, é um de... Como é que é? Ó, oh, ó, oh, aqui é a salinha, tio. Aqui é a salinha do amor. Precisa de luz, gente, é moral, né, muito vocês? Muito. consulta. Uh, e, uh... Hum. Minha câmera. Vamos hum. ficar tá é esperto, Bom dia malhado e tudo mais. O que está fazendo com a minha câmera, tio? Está malhando? Eu you know, eu um pouco preocupado a tempo que você you've been com o Padre Martin. Eu sei, eu espero que você não tenha deixado ele confundir você com tudo isso... than thou Martin, não o que é isso? dessa, tio! cortar minha Você se se é é? é <susurra> Estamos <susurra> <happens susurra> going... a a Vai só cortar a, a que oh. what o que esse Loco tá fazendo ali? You... <susurra> <susurra> <susurra> <susurra>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 Oh, meu Deus, tá... ah. O que? Ele cortou dois! O que? O que? Dois! Dois! Pai, como que vou dar play agora no negócio, tio? Ou oh, assim de fora e tudo mais! Ah, mexe esse mouse aí, tio! Mexe! Derruba essa cadeira Loki! Ah, Isso! Isso! <risos> agora a gente saiu! Oh meu Deus, cadê meu dedo de jogar videogame? Já era! Pera aí! Oh, lava! Rapaziada, o cara tá virando um Grêmio nem hein? Tá, tá vomitando verde! Pegamos a câmera, deixa eu ser importante. Só não tem como dar play mais hein? sem dedo, tio. Beleza. Pai, o lock saiu deixou nós aqui de boa. Pressiona o botão esquerdo. Beleza. Quem está aí? Chega perto. Vamos trocar uma ideia, de pertinho. Entendeu, compadre? a saída tá aqui. Apertou o Loki na câmera e vamos ver se tem como abrir essa saída. Rapaziada, a saída nunca vai estar tá aberta. Nunca! Sou um paciente? Cheio de pesadelos. Tio ah, Olha, que é? Você tá surdo? Tá convida vida oh. hoje Rapaz, o cara tá com sintomas, hein, de Quase estar morto Ó, oh, tem uma porta louca Pera, Olha tá o oh, lock ali, Olha o oh, ali Estou gachado, estou gachado. Você está You Você está cansado. Você está Você está cansado. Você Você está cansado. Você Nossa senhora! Curou oh. o bucho do Loki e saiu fora de boa! Foi, foi, é, rapaz! Foi é, mesmo! É. o jogo é Loki, hein, Eu pegava essas espadas dele aí e é rodando! Fuck! <risos> <risos> o cara <risos> viu que eu, <risos> <fui> <risos> que eu saí fora! O cara viu <risos> que eu saí fora! O que é que a gente tem que ir agora? Não sei disso. Peraí, peraí, peraí. <risos> Vamos ver o que que anotado ali, tem uns negócios anotados. relatório do custo do projeto Wilder Flurs. Relatório do status do paciente. Sim. Por Rick Tragger esse paciente também, infelizmente, não conseguiu. Eu tentei o máximo, mas eu só... Oh, meu Deus. <risos> mas eu sou só um médico, não um milagreiro. E eu sou novo nessas coisas de doutor, então estou me adaptando aos detalhes. Ademais... Alguém tinha de cortar os gastos deste desastroso projeto Wildflowers. Estamos gastando dinheiro desenfreadamente desde que a coisa foi toda para o inferno com o tal do Billy. É, no entanto, eu consegui reduzir o pessoal em mais de 80 pessoas. Isso significa economia a curto prazo com salário e economia a longo prazo. Sim. Com custos de pensão, planos de saúde. Graças a Deus. E eu tenho pensado muito sobre biologia, rapaziada. É importante biologia. Hã? Eu estava meio indeciso, mas agora eu posso afirmar com certeza de que uma pessoa não pode viver sem os seus rins. Rapaziada, arrancou os rins parece que os caras não vivem. Tá então, tá uma experiência legal, hein? Você aprende algo novo todos os dias. Rapaziada, os doutores fazem um experimento cabuloso, hein? Peraí, tio, peraí. Peraí, o cara tá... Ih, tio. tio, ele tá ligado que eu tô aqui? Será que ele tá ligado? Ó, oh, ele vai sair fora, tio. A gente aproveita. Ó oh, o bundão lá, ó, ó, ó. Ô, Loki, não vai abrir a porta, não? Não! Uau! Peraí, tio. Rapaziada, você queria abrir a porta? Ô, Loki, ferra, em jogo. Pra onde que a gente sai agora? Você não sabe, nem eu. Você abrir a portinha aqui? A gente ia sair fora! Não, nada a ver, irmão. Beleza, a gente tá com os dedos tudo furado de bala. Ó, o Loki tá lá. O Loki tá lá. Beleza. Ah, oh, ele abriu a porta ali, a saída ali, ó. Ó, ó, ele vai vir pra cá agora, tio. Ó, ó, o cavaco já tá preparando pra tocar Bundinho e tudo mais, cê é. Agora ele vira Ó, a gente dá a volta por aqui a Gente, tá ligado, tá ligado, tio? Sem correr Ô, louco Ô, jogo Travou aqui, ó, tem colchão, tio Tem colchão, aí ferrou, hein Beleza, o que que acontece? A gente agacha aqui, ele vai passar, ó Ó Ó, fica bem no cantinho aqui Deixa o loco passar Rapaziada, o cara tá com o negócio amoladão, hein? Amoladão, sinistro! Vocês uhum. também? Vocês estão comendo chocolatão? Estão comendo um pão com requeijão? Vamos ver, esperto, hein? Pão com mortadela. Rapaziada, escreve o que vocês estão comendo aí, o cabelo é curioso pra saber o que vocês estão comendo, hein? Aham. Uhum. Beleza, o que acontece, rapaziada? Uhum. Ó, vamos levantar aqui. O Loki não sai, tio! Ele tem que passar pra cá. É! Ó, ó. Beleza. Será que ele vai naquela porta de novo? Não. Eu vou pular tio Será é que ele viu? Não Cadê esse lock tio? <risos> ele tá aqui do lado <risos> Mas fazer é, é tão perto Ó, né? estamos oh, para da cama, esperando tio A gente rola e vai pra saída, de boa a Tranquilidade Ó, ah. ó oh, oh. ah, ah, Achou! Sem correr Sem correr <risos> Ô, louco, jogo! Pera aí, tio. Aí errou. Esse cara deve ser mais rápido que eu sub-zero. Pera aí, peraí. Onde é que a gente vai agora? Ah, já era, tchau. Fechou tudo. Peraí, peraí. Pô, tem a porta aberta aqui, elevador. Ai, é lindo, tio. Cadê? Todos os botões Esse elevador. Como que é? Precisa de uma chave? Sério elevador? Agora você vai precisar de chave. Rapaziada, eu não consigo ver nada de o seu Nightcrackles aqui. Eu também. Ferrou, tio, onde vai achar a chave? Ei, tio, tem chave não? Rapaz, ele tá com um cara que não tem chave não, hein? Eu tenho certeza que não. Beleza. Ó, oh, ó, oh, bateria. Rapaz, essa é a bateria. essa bateria. É isso o cal. Será que é essa, essa porta aqui? Não abre. Ó, oh, ó, oh, ele tá vindo, tio. Ele tá vindo. <risos> Beleza, a chave deve estar lá pro outro lado, tio. Rapaziada, ah! olha o Cleitinho, ó. Tá rolando mais atrocidades ali, hein? <risos> Onde é que a gente ia essa chave Loki? sei é disso Ó, uma porta aqui, uma porta aqui. Jogo! Ah, rapaziada, e as portas? Beleza, v vamos cair para cá? De, de cara. Ó, ele abriu uma porta. Aquela porta ali era a sala da tortura. Mas cadê o Loki? Para onde que ele foi, tio? Sorocaba. Tranquilão. Será que não tem nada aqui no Quentin, não? tio? A gente precisa da chave. Será que tá no bolso dele? Será que ele enfiou a chave dentro do critórios aqui? <risos> <risos> tem que investigar tudo, hein? Eu estou calmo. Beleza, ó, a bateria aqui já acabando. Pô, você vai tomar no caneco. Rapaz, eu tenho que estar aqui dentro da chave, tio. Tem que estar por aqui. Rapaz, elevador que precisa de chave, tio. Oh, meu Deus do céu, é, é pilantragem mesmo, hein? Safado! Ó, oh, ó. Oh. Os locais que sobraram são somente aqueles lados ali. Essas portas não abrem. Esse lock aqui não tem chave, mas ele tem espacinho pra nós de barracama. Então, olha a camada. Beleza. Aqui a gente pegou aquela batereca. Essa porta não abre. Será que tem que força essa porta lock aqui? Não. Não, tem um radinho lock. Beleza. Oh meu Deus, olha o teto aberto aqui. Rapaziada, teto simplesmente aberto. Tranquilo. Ó ó, ó. Tem uma parada aqui que dá pra empurrar isso sair fora. Tem um corredor altamente gigante. Vamos empurrar isso aqui antes de mais nada. Fazer um porretão aqui. Olha o tamanho do porrete aqui, tio. É porrete? Oh, você quer um, um martelo, tio? Olha o negócio de limpaixão. <risos> a bateria que eu tá tenho pro saco. Vamos ver se aqui atrás não tem uma bateria aqui é escondida? Não, não, não, não. Mas não tem. Tranquilão. Vamos de peito com esse lock, tio. Beleza. A bateria que, a, a bateria que acabou. Oh, Parei. Pera aí, ele não viu, né? Eu no caneco, rapaz! Peraí, acho que ele viu, tio. Oh, tô trocando a bateria aqui agora? Não, tô andando, tô andando, tô de boa. Vamos vamo olhar o setor. Beleza, a porta tá aberta ali. Ele não corre, tio, ele é de boa. Ah, <risos> o cara é velho, tio, é velho. <risos> Pô, vai abrir, né? Ainda bem, ainda bem. Eles têm altos locks aqui, rapaziada. Ele pegar é só um abraço, o cara tá peixeiro gigante. Essa aqui acabei de enrolar. Ó, ó, tô escutando barulhos, tio. Esse colchãozinho Ô oh, tio, calma aí, tio oh, Deus, Peraí, peraí, onde? Onde? Uh, o porta tá entrando Você tá louco, tio Ô oh, meu Deus do céu O oh, cara ele chega rompendo a porta, tio Ele finge que não corre, ele corre pra caramba, tio Vai achar que não, vai a dar volta por aqui? Oh, o cabelo tá ligado, Ó, ó, ó, beleza a porta aqui não abre não, né? Eu já sabia Ô oh, meu, ele corre, tio, ele corre, vaza Ei, teus torapassos. Rapaziada, não era aqui não, não era que não. Beleza. Ó, cadê aquela porta entreaberta, tipo? Cadê aquela portinha que a gente tá trocando ideia? Quase nada. Tô dando altas voltas aqui, gente tipo. Vai chegar lá o barato. Vai, vamos cansar ele, vamos cansar ele. Eu, eu também tô cansando. Aqui a porta, tio. aqui. Isso. Entra no banheiro, tem como. Fecha a porta. Agacha e fica escondido com boca, as duas mãos na cabeça. Ele! Achou! Rapaz, ali no banheiro alguma coisa ali no banheiro. Pô, seu lock. Não tem como lá! Ah! Rapaziada, ele tá espadada, é espadada! Será que tem como sair para cá, tia? Aqui é a morte, hein? Tem que voar a porta! Sai! Eu pulei a cama, tchau! Que marco! Purça seu lock! Beleza, rapaziada! O Carmen já descobriu! Já descobriu! Tranquilo! O que, que acontece? Vou cansar o lote. vou cansar ele! Porça e honra! Tamo junto! Ó, oh, ó oh. Eu vou cansar primeiramente o gol. Depois se esconde. Fecha a porta aqui. Isso. Beleza, tem, ele tem que forrar aquela parada ali. Ó, ó. Foi! Oh meu Deus, esse negócio é pesado. Uh, calmo, rapaz, saindo fora, saindo fora, até eu falei, tava calmo. Ó, fechou a porta. Beleza. Rapaziada, mais padres. Mais locks. Totalmente gritando. Beleza, fica calma Fica calminho. Pessoal, estamos tomando local aqui que é propício a ter baterecas? Rapaziada, tá, tá rolando tutuque tutu tu dos coração aqui. Rapaz, é soltando Garvelhas aqui dentro, ó. Nada engraçado. Nada, nada, nada. Ó, tem um porta aberto aqui. A Acabei vai investigar, hein? Ó. Rapaziada, tá rolando os fuscas, hein? Como sempre. Olha o fusca, tio! Batereca? Não tem deu, meu Deus. Eita! Ô, ô, ô, ô, ô, jogo, vocês não tinha acabado a perseguição, não? Ué, você tinha acabado o negócio? Aí acabou, acabou, acabou tudo! <risos> eu já tô lá em cima, tio. Ah, que parte o pé parede, isso é parkour! Eu tô falando pra vocês é. <risos> que é parkour, isso tá ligado! Beleza, rapaz, estamos no túnel aqui, vem pegar nós! Rapaz, tranquilo, eu falei pra vocês, falei. Eu falei pra você agora, mano. Rapaziada, o Loki tá aqui embaixo esperando. Tá com a espada, ó. Preparada. Vem a mim! Eu estou aqui agora! Beleza, rapaz, a gente deu uma volta gigante. Agora eu quero ver se o Loki vem aqui, hein? Beleza. Mijadinho. Ó, ó, ó, ó. Carta. Rapaz, tem uma carta profissional aqui. Vamos ver do que se trata. O Caverninha curte, ó. Pedido de transferência. Beleza, de David Anapurnas. Oh! Pedido de transferência para quem possa interessar. Essa é a terceira vez que estou pedindo transferência após dois meses sem uma resposta. Eu não quero mais trabalhar em Monte Massive. Eu tenho sido enfermeiro a vida toda. Mas eu nunca experimentei um nível tão consistente de sigilo e desrespeito. Dia. E ainda tenho suspeito. De que alguns dos pacientes Podem estar sendo abusados Será que tio? Eu conheço pessoalmente dois deles Que foram levados para a enfermaria do porão E nunca mais voltaram Se eu não receber uma resposta A este e-mail eu serei forçado A me demitir Sim. e possivelmente Vou contactar a imprensa Muito obrigado David Adapleikers Rapaziada Ô oh, meu Deus do céu Rapaziada. Será que o cara conseguiu uma resposta Ou será que ele foi torturado também como os outros Locks? Fica aí a pergunta, tio. Tranquilo. Beleza, é, rapaz. Momento respiração. Ô oh, meu, sala grande é propícia à treta de novo. O cara tem GPS, ele instalou. <risos> lembrando que não temos mais uns dedinhos aí, não, tio. <risos> uh, não tá muito engraçado. Não, nadinha. Beleza, rapaziada. Ó, ó, ó, ó. Local suspeito, tio. Vamos na luzinha aqui? A gente já passou aqui, Eu lembro desses lock aqui. Sim. Rapaziada, será... Oh, pera aí, não tinha essa vendinha aqui não, hein? Ó, oh, tem uma vendinha. Tem uma ch... o chave... do elevador? Ele já é é... Oh, é ela é demais. Ela? É chave do elevador, tem que ser, tio. Ó oh, a carinha dela, ó. Ai. Jogo! Ó, ah. eu... oh, meu, colega... oh, eu carreguei... Eu carreguei a bateria por quê? Ah. Eu jogo lock. Perdeu perdeu uma bateria, Já era. Aí, eu peguei a chave do elevador, tio. Está de boa. A gente vai ter que voltar... Jogo tá. o o Onde é que tá Tô cagando, tô cagando! Eu <risos> tô cagando, você sai daqui, tio. Sai Sai! Sai! sai. sai. Ah, eu tô calmo! Oh, peraí, tio! Você acertou eu na maldade! Eu fecho a porta de certeza! Fica aí! Castilho! Lagar de ser Ó, entra. Oh, entra aqui! Beleza, rola as baterias Quando rola as batelecas, eu tô calmo! Vamos pra cá. Onde, onde, ok, o elevador é pra lá, é pra lá. Eu lembro. Rapaz, é só entrar e fechar a porta, Deixa o carro de castigo. Ó, ó. Entra. Fecha a porta, Loki. Isso! deixa o um Loki de castigo. Rapaziada, eu só não lembro perfeitamente. Onde é que era? Ali é o banheirinho. Beleza. O banheirinho a gente tá ligado que já tem um local pra sair fora. Beleza. Pra cá, se eu não me engano.. Era onde ficava o, o tal do... Motor de pitoneira. Onde é que era mesmo? Não tô lembrado, não. Rapaz, esse negócio de procurar bateria e é procurar o que fazer... Deixa o cabelo meio pilantrado, hein? Ó, ó. Aqui a gente não vem. hein? Paz, é outro lugar sinistro. A gente tem que voltar pro elevador. Antes disso... Vamos ter que verificar, tio. O Caverninha acabou gastando duas baterecas sem querer, tio. Ele vai apertar o botão do Nightbreakers Breakers aqui. É do lado do botão de trocar a bateria. Aí ferrou. Tipo, já tá ligado, né? Beleza, vamos voltar. Vamos voltar espreitando. Ó, tá rolando uma cartinha aqui, hein? Beleza. Rapaz, só tem uma bateria aqui, tipo. Nada engraçado. É isso aí. Beleza, vão mandando. Sem fazer barulho. Tipo, ó, o Fusca já tá preparado. Beleza, vamos primeiramente pra cá. Olha o elevador, eu já sabia, tio. Oh, o cabelo nem sente cheiro. Beleza, ó, ó. Beleza, deixa o Loki pra trás. Oh, é pra, era pra cima, seu Loki. Eu, não não pra... eu sabia que o Loki... Okay? O que? Peraí, tio, peraí. O que? Como assim? Vai cortar o braço agora? Olha, o encatinei tio. Não é o Achei o Ah, seu Loki! Chora! Você o tio. Eu dava logo um tapa na cabeça dele hein, pra lembrar de mim lá no inferno! Ah!